Você é uma pessoa ambiciosa? O Minuto do Sucesso, O Márcio Miranda. Pois é, quando a gente fala em ambição, existe aí uma conotação negativa do termo. Porém, quem não é ambicioso, geralmente é o oposto, é um acomodado. Você vê isso no futebol, aquele cara que é eterno, reserva e não reclama de nada. Você vê isso na empresa, cara que nunca é promovido e também não está nem aí, está acomodado. Gente, se você não tem ambição na vida, o que faz... Você levantar numa segunda-feira de manhã, o que faz ir trabalhar no frio, quando está chovendo, quando você está irritado, você precisa ter ambição na sua vida, querer ser mais, não comparado com alguém, ser mais do que o que você é hoje. O parâmetro de comparação não são outras pessoas, é você mesmo. O que você pode fazer para ser melhor amanhã do que você é hoje? Só assim você vai crescer profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Quem tem ambição sempre deseja um novo dia, sempre quer uma nova oportunidade, sempre está alerta para tudo o que acontece. Quem não tem ambição não passa de um vegetal, um zumbi na grande história que é a nossa vida. Tá? Desperta um pouquinho a sua ambição, tente algo maior, saia da sua zona de conforto, arrisque mais, tente mais, você vai ter muito, mas muito mais sucesso mesmo. Tá bom? Gostou? Clica aqui, assina o canal, recomende esse vídeo, recomende esse canal para todos os seus amigos. Um grande abraço e bons negócios para você!